Olá pessoal, estamos aqui para fazer a, hoje a gravação da quarta rodada do, do leilão, né, da, das rodadas de apoio à empresa Rio Informal, que está recebendo esse aporte de, de inteligência que o Instituto A Jogada vem trazendo com a ajuda de especialistas da nossa rede, que a gente tem conseguido organizar e é, ajudar a, a, acelerar, a acelerar alguns negócios que, que na nossa rede se encontram é, aptos, né, capazes de receber esse tipo de aporte nesse momento. Eu estou aqui com o, o dono da Reinformal, o Ednilton, e o Klaus, que é o, o Playmaster, que está é, fazendo o suporte da, da Reinformal, e hoje a gente pretende fazer uma rodada um pouco mais rápida, um pouco mais curta e contemplar especialmente um, uma sacada que ocorreu ao longo da semana de como a Reinformal pode usar o seu modelo, é, pode, é, vamos dizer, descentralizar o seu modelo e se transformar numa, numa iniciativa que é, vai vai poder entrar em outras cidades e, e, e como, como alguns uh, alguns empreendimentos culturais revistas locais que, que organizam a agenda cultural de um, de um município de uma cidade de uma capital né mas que é, dentro do, da mídia impressa como existia antigamente isso se limitava somente a, a poucas capitais brasileiras que têm, digamos assim, a densidade para ter uma revista local própria. E a Rio Informal, com é, a estrutura enxuta que ela possui, ela poderia é, permitir que isso se, fosse, é, se expandisse para muito mais além. Né? Então, é, haveria aí uma cauda longa em que, potencialmente qualquer município brasileiro poderia ter uma revista é, cultural própria. Então, eu vou começar aqui o compartilhamento de tela. E a gente vai contemplar esse como que essa transformação, é, essa nova ideia é, modifica o modelo que a gente já está é, idealizando trabalhando nele aqui é, é, semanalmente, né? Então essa mandala do da Informal, ela é, já já contempla aqui um modelo de negócio de ser um boletim de cultura e estilo de vida é, que é algo que a informal já já conseguiu é, se se constituída dessa forma, ela já tem é, um bom um bom número de artigos, é, muito conteúdo é, sobre isso, mas ainda é, centralizado na, na no contexto local da cidade do Rio de Janeiro. E isso é, e isso realmente é, poderia ser muito mais expandido. É, a questão é como que a gente pode fazer isso, e, mas primeiro, é, antes de saber o como, é quanto a gente pode é, ganhar com isso. Né? Então, é, nesse momento, a, a Rio Informal, em cima do domínio rioinformal.com, ela, ela existe como uma plataforma em WordPress. O é, que, que acontece? A marca Rio Informal ela pode virar uma marca né qualquer município informal e, e aí é, ganhar um, um subdomínio, é, de alguma forma, uma arquitetura que vai permitir com que o site se é, replique para a realidade de um município, é, de qualquer município brasileiro. É, se a gente pensar que o, o, o Rio de Janeiro é a segunda maior cidade do Brasil é, e, e o Brasil tem mais de 5 mil municípios, então a gente percebe que esse modelo ele pode se, se expandir milhares de vezes. É, quanto a gente conseguiria crescer com isso? Quais seriam os modelos de de acordo, né, de, de estabelecimento dessa, dessa é, parceria local, são questões que a gente vai estar tá levantando hoje, a gente ainda não debateu muito a fundo esse tema, mas conforme a gente for fazendo esse brainstorming, a gente vai é, alimentando aqui o, esses elementos que ainda faltam é, na mandala. Então... É, eu passo agora a palavra para o Edilton para ele apresentar um pouco do que, que ele já i, i, idealizou, imaginou sobre isso. E, e aí eu vou, comece, vou continuar aqui é, a edição, a evolução da mandala. Pode falar, Tom. Como que... Opa! Bom, pessoal, eu estou... Tô eu estou sempre trabalhando num, numa viabilidade da plataforma. Eu, eu não tenho receio de, de conversar com, com quem quiser né, sobre, sobre a estratégia da plataforma, porque eu acho que hoje nós estamos em um mundo que, com quanto mais pessoas a gente conversar, mais forte a gente fica. Dessa forma... Eu tinha adiantado para os players, tanto para o Klaus quanto para o Rodrigo, de uma tentativa de colocar ao lado da revista cultural Rio Informal, uma revista de eventos e cultura local, eu colocar alguma coisa que tangibilizasse a entrada de leads com interesses específicos nas suas vidas. A gente sente que o momento do mundo, de uma certa revisão de modelo de vida, parte por uma relação de, de um jogo de afinidades, um jogo de aproximações em cima de temas. Dessa forma, a Rio Informal, e agora com a ajuda do Instituto, eu estou vendo o Brasil Informal, tendo a possibilidade de existir, né? a gente, eu já tô com esse domínio do Brasil informal e a gente está iniciando o Sampa informal, que seria São Paulo informal. Então, o que a gente tem no Rio, a gente pode começar a pensar em São Paulo e, como disse o Rodrigo, expandir isso hoje no nível nacional, mas que sa a gente pode até ultrapassar as fronteiras nacionais, né? Uhum. É, o que o que auxilia essa estratégia é exatamente essa outra plataforma e a gente pensou numa aldeia global, a gente pensou numa reunião numa reunião de pessoas que têm os mesmos interesses ou interesses afins, né? Então, com uma brincadeira do que a gente gosta de fazer, com uma brincadeira de onde a gente gosta de morar, eu me vejo num mapa. Então, eu eu hoje estou ligando né, na plataforma operacional de software, eu estou ligando os conteúdos temáticos da, da, da revista, da web, né, da revista informal, que ela é temática, eu estou ligando esse mundo pangiano, esse mundo de, de possíveis pessoas que têm interesse nos assuntos que estão na informal. Então, eu tenho trabalhado bastante numa, numa série de temas enxutos que consegue classificar qualquer interesse e, com isso, fazer esse, essa macarronada, né? Saindo do lado operacional, eu tinha adiantado que o desafio do momento é procurar algum tipo de representação nacional que, de empreendedores, digamos assim, que tenham, talvez, se a gente conseguir vender bem a ideia, pessoas que se interessem de ser, vamos dizer assim, é... ajudantes, né? Qual é o tema quando você divide a tua, o teu jogo com outros? É você fazer umas filiais, né? Pelo, pelo Brasil, começando por estados, né? A gente poderia pensar. Eu estou pensando. Era necessário fazer uma campanha, uma campanha centrada aonde a gente fosse buscar pessoas que quisessem ser a Rio Informal do seu estado. Né? Uhum. E aí, com isso, é, viabilizar e talvez aí ver a questão ainda do, do valuation e também da monetização. Porque essa ampliação e essa participação, as pessoas estão participando sem uma promessa de ganho. Né? Porque a gente ainda não, não falou da monetização, mas a gente está falando de um alcance cada vez maior de uma ideia de uma revista que ligue pessoas com afinidades. Mas a gente precisa pensar, será que patrocinadores viriam para essa, essa cultura local, digamos assim? É uma dúvida que eu tenho. É isso aí, Rodrigo. É, eu é. vejo que... Essa, né? Posso essa preocupação, né, que o Tom trouxe, é porque ainda a gente não tem qual é, o, é a métrica, né, qual é o resultado que esse essa revista local ela ela tem de impacto, né? Então, quando você é, a partir de um bairro começa a trabalhar a melhoria dos dos empreendimentos, né, que, que acontecem ali, a gente já sabe que chegando uma revista informal naquele bairro ele aumenta em 200% ali o, o a capacidade de comunicação dentro desse bairro, né? e com isso favorecendo os negócios locais. Então, a gente está num ponto assim, a Rio Informal ela já fez uma trajetória, ela tem ali um, um né, vamos dizer assim, um MVP, embora né, ele seja usado, a finalidade dele é alimentar o seu hobby, né? então a gente está criando agora esse de São Paulo justamente para falar, bom, como que é a trajetória de quem quer implantar uma filial dessas, quais os passos que precisam ser feitos, e com isso né, a gente coloca dentro da metodologia e aí quem assumir uma outra, por exemplo, abrir o DF informal, já tem um, um roteiro de como seguir e quais os resultados que isso está acontecendo acontece no Rio, sem uma uma equipe, vamos dizer assim, de playmasters, de repente né, trabalhando em conjunto para melhorar aquele local, e e o quanto que isso é, traz, né, com essa, de performance que traz esse, esse momento. Então, né, são três etapas, né, que a gente tem, tem essa, o Rio, a Rio informal que já funciona, já tem um, um, um retorno, um resultado, aí tem São Paulo que vai montar qual é a trajetória desse, desse resultado e a próxima que chegar, né, então aí no leilão a gente abre já essa a possibilidade, quem vê, é, né, enxergar alguma oportunidade pode gerenciar essa outra filial. É. é, eu eu acho que esse modelo tem tem um potencial é, muito grande porque é, a gente vê como que as cidades do interior elas já têm às vezes alguma é, uma comunidade que é muito bem é, muito mais próxima do que as, comuni as comunidades das capitais, né? Assim, aquela história de que na cidade do interior todo mundo se conhece, de fato é verdade. Só que às vezes essa, essa, essa comunidade no interior ela não, ela não tem um, um, um portal, uma plataforma onde ela pode de verdade se integrar. É, o que acaba tendo é um monte de grupos de Facebook, de WhatsApp e onde realmente o conteúdo acaba entrando lá, sim, sem qualquer moderação ou fil filtros, né? E, e ultimamente, né, com com a realidade que se tornou as redes sociais, né, com toda a politização, né, da, da dos ambientes das redes sociais em torno do do drama político brasileiro e tudo, é, simplesmente esses ambientes eles ficaram é, inabitáveis, né? Tipo, tudo, tudo, acaba virando briga. Então, o, esses ambientes eles é, ficaram tóxicos e, e eles estão perdendo esse, é, esse essa capacidade de é, integrar e, e acolher as pessoas. Então, eu acho que, num momento como esse, esse tipo de plataforma né, oferece um upgrade para que, é, enfim, milhares e milhares de grupos que, que existem é, direcionados para cidades do, do interior é, possam encontrar um novo um novo ambiente para se si, para se si, um novo ponto de encontro e um ponto de encontro bem mais elaborado estruturado né um, realmente um upgrade lá e, e além disso é a a, a informal realmente pode oferecer uma plataforma para que os criadores os os é, os artistas os profissionais informais dessas cidades consigam é, se apresentar com um pouco mais de de, de, de, de apresentação, né, de, de um acabamento mais a padronização também. Isso é, é a palavra que que eu estava pensando, uma padronização mais é, mais elaborada, mais, é, mais apta realmente para para é, a finalidade que, que uma plataforma assim, de e-commerce precisa. Né? Então, é, eu, eu vejo como que o, o Facebook e o WhatsApp, né, esse tipo de plataforma, realmente a informalidade desses espaços, é, às vezes, é, passa dos limites. Né? A, a coisa acaba ficando um... um um ambiente muito, muito poluído, muito é, zoado, né? E, e aí isso, é, de certa forma, é, oferece uma coisa que, que acolhe as pessoas, porque é, ninguém fica tão, tão tímido de, de tentar utilizar um espaço assim, que vê, onde vê que está todo mundo é, anunciando todo tipo de coisa e tal. Mas, é, isso joga muito para baixo o, o, o, o, o posicionamento de um, de um profissional que tem algum tipo de trabalho que está que é, que, que tá tentando se destacar. Né? Então, é, eu vejo que isso representa uma oportunidade, né? ainda mais no momento onde... É, a pandemia força as pessoas a procurarem o ambiente digital. Né? Também, porque dentro do, desse momento da pandemia, várias feirinhas de cidades pequenas já não podem funcionar né? feirinhas de artesanato, tudo isso fica realmente é, ficou praticamente é, é, impossibilitado né? de, de operar. E, e aí, a Rio Informal oferece justamente o, o, o espaço, aquele mesmo espaço de, é, de, de encontro, um espaço é, com uma padronização, com uma elaboração satisfatória, né? mas é, também a mesma rede, né? a mesma rede local, como se fosse uma feirinha local, né? E aquela e aí a gente tem também uma, uma, uma um bônus com isso eu, eu, eu prevejo posso prever isso, né? Que que é esse fato de que nas cidades do interior todo mundo se conhece, então é possível que o crescimento no interior nesses pequenos municípios ele se de um ele ele se, aconteça é, de um modo mais viral do que nas capitais porque realmente quando uma duas três pessoas já já entraram para esse círculo é, elas acabam atraindo toda a rede né ninguém vai nem ninguém acaba ficando de fora porque é, o poder de de, é, de conexão né essa essa integração das cidades do interior ela já é muito maior e é, e, e e aí dentro de um contexto assim é, não tem sentido é, alguém ficar de fora dessa rede. Né? Então, é, uma, é, uma, é também uma forma de é, esse tipo de mercado local, é, de pequenos criadores, terem um, um, uma ferramenta de, é, de, de competir, né? capaz de competir com as gigantes do e-commerce que entram nas cidades, né, e acabam fechando pequenas livrarias, né, porque uma Amazon agora está recebendo todo o todo o, o tráfego, né. Então, eu acho que esse modelo de solução realmente potencializa ainda mais aquilo que a gente já via do modelo da rede informal e e pode fazer com que esse modelo ganhe muito mais capilaridade, penetração. E também velocidade de crescimento, né? por causa de toda essa dinâmica que a cidade do interior tem. E que é uma dinâmica que está que muito é, é, muito internalizada nos, nos comportamentos, nos hábitos das pessoas. né? Às vezes, o grande programa programa de domingo numa cidade do interior é, é ir naquela feirinha, é conhecer aquelas pessoas, é estar com aquelas pessoas de sempre. Né, e, enfim, tomar um suco, um caldo, um, conversar com uma senhora que tem uma barraquinha, que né, desde o tempo da sua mãe, ela já, já era uma amiga. É, então, é, esse tipo de, de ambiente agora pode ser virtualizado e esse modelo, eu acho que ele traz um, uma coisa, é, uma solução assim, quase perfeita para a virtualização dessa, desses ambientes do interior. Né? É, agora, a questão que, que me ocorre é como seria esse, esse modelo de expansão. Né? É, tem, tem, tem várias possibilidades disso acontecer. Vocês imaginam isso acontecendo assim, no sentido de é, pegar e, e tentar alguma parceria com algum tipo de, de mídia local é, ou, ou comunidade local, né, tentar encontrar um, um, uma liderança local que, que poderia encabeçar como um franqueado esse, é, esse modelo? Ou vocês veem é, como algo assim que é, talvez fosse simplesmente uma questão de chegar e comprar algum, algum, alguma iniciativa que, que já esteja operando? Ou vocês veem como algo que simplesmente a gente é, crie um, um ambiente virtual onde já exista isso e as pessoas espontaneamente é, entrem nessa rede é, através do Google ou quais estratégias vocês imaginam que poderiam é, é, facilitar essa penetração é, e aí como elaborar esse contrato né que é um, um ponto onde a informal ainda está ainda está um pouco indefinido né o, o contrato de, de como seria esse contrato de franqueamento são questões que eu acho que a gente precisa discutir, talvez é, até, com, até com especialistas. Né? Nenhum de nós é, é, tem essa especialização jurídica, mas é, nesse momento eu acho que a gente precisa tentar imaginar alguma coisa assim. Né? O que, que vocês estão pensando? É, como eu, eu disse, eu vejo que num primeiro momento a gente pode fazer já com os clientes da Rio informal né então hoje todos os, os colunistas ali do da Rio informal é, eles não não se conhecem né não trabalham juntos então a gente uhum. tem que trazer eles para o leilão né para para integrar o negócio deles como que pode é, é, aumentar aqui a visibilidade porque quando um outro ponto for aberto, ele precisa olhar para onde já teve um resultado, né? para saber se está seguindo no caminho ou se não. Então, isso que você trouxe de procurar lideranças locais ali, pessoas que já fazem essa integração, porém, sem uma ferramenta de, de performance, né? que só as grandes empresas têm, então, é pegar esse, esse, né? esse líder, e, e, e trazer para ele a facilidade da, da aplicação dessa ferramenta, né? E isso é o, o, o vamos dizer assim o que vai chamar as pessoas para Rio informal, para quererem abrir os seus é, né, suas, suas comunidades locais, porque sabe que tem toda uma estrutura que dá o suporte para que os pequenos empresários tenham essas sacadas, né? Que as grandes empresas pagam ali para um consultor, né? Valores absurdos aí na hora só para o cara ter uma ideia dessa né então a gente trazer a, a essa né a liderança ela unir as pessoas que já estão ali conhecem aquela realidade fica muito mais simples né e a rio informal vai informando o, o passo a passo dessa dessas aproximações então né até chegar um ponto que a rio informal vai ser procurada por pessoas que querem abrir ela no seu no seu local ali. Então essa é a estratégia que eu que eu vejo, né? É. Talvez eu eu, eu tenha uma forma por causa do meu sentimento de onde é que eu de onde é que eu parei com a rio informal, entendeu? Eu tive oportunidade, acho que no primeiro ou segundo encontro nosso, deixar bem claro que os colaboradores da Rua Informal, numa, numa proporção que eu poderia dizer de 70%, eles esperavam um apoio que, na minha cabeça agora, é fundamental eu poder dar esse apoio. Então, qualquer estratégia a plataforma não esteja preparada para dar o apoio, no meu modo de ver, é, é falhar de novo. Ou, ou, não é falhar, mas ficar parado. Então, eu, eu naquele mote que eu também comentei, um informal ele tem dificuldades hoje de, de, de sobrevivência no seu negócio. Então, ele quer o apoio. E eu lembro bem que eu falei, olha, ele quer um apoio e ele geralmente não tem nada para para poder compensar esse apoio. Ele diz, olha, eu preciso de apoio, você vai me dar? Eu tenho um exemplo no no cara lá de, de Itapeva, que parece que ele vai usar o e-commerce que eu estou oferecendo para ele, ele vai colocar lá os hortifrutis dele. Então, vê o seguinte se a Rio Informal ou agora o Brasil Informal atender a expectativa do lead que chega nessa revista ou que chega nessa aldeia, é o seguinte, qual é o seu problema? Eu pego, eu pego o pindorama do Klaus. Tem um drama, então, o Plin, nós temos que dar uma, uma solução para esse Plin. Então, é... Eu fiquei, durante algum tempo, acho que mais ou menos um ano, com esses 70% de colaboradores sem uma intensa colaboração. Por quê? Eram pessoas informais que queriam vender seus quadros, por exemplo. Houveram duas, Eva Britz e mais uma pintora, que eu não dei o, um espaço de e-commerce para ela divulgar a obra dela. É, o mesmo aconteceu com o Saramago, com as suas esculturas, o mesmo aconteceu com moda. Teve uma moça de crochê, Fafá Bouguete, que, que apresentou coleções. Né? E eu, eu, a, a Rio Informal não não tinha duas coisas. né? Não tinha o e-commerce não deu uma resposta e também não tinha público, que é uma coisa que a gente precisa precisa pensar, que que o Brasil informal agora, é, eu entraria no Brasil informal se eu fosse uma pessoa que gostasse de poesia, por exemplo, ou de literatura, mas são poucos que gostam disso, né? Eu também entraria na Rio Informal porque eu gostaria de ver os eventos da minha região. né? É uma, um sumário do que está acontecendo ali na minha cidadezinha. O que vai acontecer hoje à noite? Eu entraria no Brasil Informal para ver algumas uh, novidades culturais né, que acontecem no mundo, por exemplo. Então, é, é um conjunto de iniciativas eu acredito que a estratégia hoje era a gente se fortalecer enquanto plataforma, a gente poder dar respostas aos colaboradores. Não adianta muito hoje eu procurar um colaborador que arrefeceu na Rio Informal, porque ele escreveu alguma coisa, ele apresentou uma coleção de roupas e não aconteceu nada. Então, eu não posso voltar para ele para dizer que não vai acontecer nada. Então eu precisava viabilizar primeiro o negócio que a gente está sendo procurado em Itapeva para vender o hortifruti do, do do moço lá. Aí por quê? Eu vou dizer pessoal, nós estamos um caso de sucesso que a gente ajudou o Sérgio e ele hoje está comercializando seu hortifruti e fazendo controle de estoque, entendeu? Então eu tenho essa possibilidade de um apoio concreto que pode interessar algum colaborador que deu uma escapadinha da Rio Informal. Né? Falou, ah, vou sair daí porque poxa, eu não estou vendo acontecer. Então, eu, eu, eu acho que o que o Rodrigo levantou é a terceira opção. Vamos apostar um pouco uh, em responder a quem se aproxima da gente e procurar essa gente que precisa de um apoio concreto. E, e vê o seguinte, só para finalizar, as pessoas que de algum modo entraram na Rio Informal nunca tiveram, nunca tiveram assim, um, um, um, um comércio. Né? A, a moça que faz crochê vendia muito pouco. Muito, já o Hortifruti não, ele tem compradores que chega todo dia lá na... na na venda dele para comprar, e ele quer fazer entrega nos municípios vizinhos ali. Então, ele quer expandir e a gente pode dar apoio a ele. Ele, ele já está mais estruturado, digamos assim, do que as pessoas que realmente estavam no início do seu negócio. Então, esse é... Mas, por hoje, eu acho que a gente está num momento mais de reflexão, né? Uhum. É, eu, eu acho que por hoje a gente já conseguiu é, fazer, contemplar aí alguns pontos de vista sobre essa, essa possibilidade. É, de fato, ela, ela dinamiza muito mais a, a ideia da reinformal, é, no sentido de que ela distribui a, a gestão, dessas redes, mais do que esse modelo que a gente imaginou até aqui poderia fazer, e também ela aproveita mais esse talento e essas lideranças locais do interior, e de fato, por enquanto, assim, a gente ainda não tem muito como estimar o efeito disso, mas eu acho que é um efeito muito significativo então eu fiz algumas atualizações aqui, né? e, e, principalmente na emissão do negócio né? de ser um boletim local de cultura para todas as cidades brasileiras, e, adicionei o franqueamento por municípios né? como uma estratégia de crescimento e a conexão das pessoas por afinidades é, junto com a, a, a participação das lideranças locais. Com essas contribuições a gente vai encerrar aqui por hoje e, e aí, é, numa próxima rodada, a gente vai é, tentar trazer algumas questões que ficaram em aberto, principalmente nesse modelo de, é, de como conseguir engajar essas lideranças locais, né? como selecionar essas lideranças locais. São... São questões que eu acho que são relevantes e, e que é, vão vão possibilitar, vão permitir que a informal cresça mais rápido né, e cresça nesse movimento da cauda longa. Então, essa sessão por hoje a gente vai terminar por aqui. É, se existir mais algum comentário aí, Tom ou Klaus, antes da gente fechar, vocês, vocês gostariam de falar alguma coisa? É, bom é, eu acho que ficar com essa pergunta né como engajar lideranças locais é o é, é o tema pro próximo para o próximo encontro porque a gente já encontra as respostas do que que precisa ser gerado né agora e é, enquanto né na, na primeira camada ali né e, como que a gente vai criando esses acordos? Então trazer né, mais é, pessoas ligadas à área né, da advocacia, então que é o que está é a ação do momento, vai, vai trazer a resposta para como, como criar o contrato, né? qual, qual vai ser a, o acordo entre essa liderança e o movimento que está sendo gerado. Então eu fico com essa pergunta no ar. Está muito bom. Bom, eu não, não consegui ouvir muito bem, Cláudio. O seu som saiu bem baixinho aqui. É, vamos ver se a gravação registrou. Mas, Tom, você tem algum comentário a fazer? Antes de finalizar a gravação. Não, eu acho que está um bom fecho. vamos Vamos, re vamos reunir condições para para responder e caminhando nesse sentido aí, que o Klaus levantou. Bom, é, eu, eu vou ter que ver se na gravação saiu esse áudio, eu realmente não consegui ouvir muito bem vocês, pessoal. Mas, é, se não deu certo, a gente tenta emendar alguma coisa mais tarde ou volta desse ponto na próxima gravação. Obrigado pela participação de vocês. E obrigado para quem assistiu até aqui. Curtir, compartilhar esse vídeo, assinar o canal, divulgar para quem quiser, é, que você quiser é, mostrar essa, esse novo modelo, essa nova dinâmica de uso da, da, da internet para fazer negócio. E deixe seus comentários aí abaixo, qualquer coisa. É, só lembre-se de você se identificar para que a gente possa contabilizar as suas contribuições no no projeto que está sendo estruturado. Um abraço pessoal e até a próxima até a próxima rodada do leilão a jogada. Tchau.